É o um desafio. É um jogo novo e um mundo novo. E novos rivais com quem marcar. Não pode entender diamante no vento. Essa é a batalha. Você tem que ser esperto. Rápido o vento atrás do vento. Você tem uma chance.